Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você conhece a função orgânica éter? Não? Acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou te apresentá-la. O éter é um composto orgânico onde a cadeia carbônica apresenta um heteroátomo. O oxigênio entre dois carbonos. Então, o oxigênio, para ser, formar um éter, ele precisa estar entre dois radicais orgânicos. E eles são, em geral, pouco polares, mas solúveis em água quando a cadeia possui mais de quatro carbonos. E são bastante voláteis. O grupo funcional que representa o éter é esse aqui, ó. R, O, R ou AR, O, AR. Onde o R significa cadeia aberta e o AR, a cadeia fechada. Agora nós vamos ver a nomenclatura deles. A nomenclatura é oficial, dada pela IUPAC. Então, a primeira forma é, quando a cadeia for aberta, vai ser grupo menor mais oxi mais o grupo maior. O grupo maior vai ser correspondente ao hidrocarboneto. Então, qual é o grupo menor? Vai ser o met. Então, vai ser met mais oxi mais o grupo maior. Referente, né? Correspondente ao hidrocarboneto. Mete, et. Então, etano. Então, o primeiro vai ser o metoxietano, né? Portanto, só tem ligação simples. Quando a cadeia for fechada, vai ser óxido de mais a posição, mais o grupo da cadeia, mais em, mais ó. Então, aqui a gente tem o grupo etil. Então, a gente vai escrever óxido de etileno. Aqui a gente não vai colocar a posição, porque só tem esses dois aqui. A gente vai ver a segunda forma agora. A segunda forma, de acordo com... A nomenclatura da que é a seguinte. O radical mais radical mais éter. O radical que a gente tem que colocar em ordem alfabética. Então, a gente tem o grupo metil e o grupo etil. Por ordem alfabética, o etil vai vir na frente. Então, vai ser etil, metil, éter. Então... Essa daqui vai ser referente à nomenclatura da IUPAC, a segunda forma. Agora nós vamos ver a nomenclatura usual, que é aquela que a gente utiliza no dia a dia. Então, se for cadeia aberta, vai ser éter mais o grupo menor, mais o grupo maior, mais ico. Então, aqui a gente tem o metil e o etil. Então, esse aqui é o grupo menor. Então, vai ser éter, éter metil etílico, porque é o grupo maior. Se for cadeia fechada, vai ser epóxi mais o grupo da cadeia mais an mais o. Então a gente tem met, et. Então vai ser epóxi etano. Então se for cadeia aberta, se for cadeia Quer dizer, se for cadeia fechada, se for cadeia aberta. Então, essas são as nomenclaturas que a gente pode ver e encontrar sobre o éter. Curiosidade sobre o éter. O éter mais comum é o etoxietano, conhecido também como éter etílico, éter sulfúrico ou éter comum. É facilmente encontrado em farmácias e foi obtido pela primeira vez no século XVI por Valérios Cordos. O éter etílico trata-se de um líquido incolor, extremamente inflamável e muito volátil. Ele ferve a 35 graus celsius. Ele produz frio intenso a evaporar e em contato com a pele. E seus vapores são três vezes mais pesados que o ar e que se acumulam na superfície do solo. Juntamente com o oxigênio, os vapores do éter etílico formam uma mistura explosiva. Sua utilização é feita em pacientes. É um poderoso anestésico inalatório porque relaxa os músculos, mas afeta um pouco a pressão arterial, a respiração e a pulsação. E possui as desvantagens de causar irritação no trato respiratório e a possibilidade de provocar explosões em ambientes fechados. Atualmente, ele é mais utilizado como solvente apolar em laboratórios e indústrias, principalmente na extração de óleos, gorduras, graxas, resinas